Tão lindo Você com seu jeito de menina Não me levou a sério Me lembro dos poucos momentos Que passamos juntos Guardei meu coração lá no fundo Não consigo esquecer Espero que a vida te ensine Que vai se arrepender Passamos juntos, guardei meu coração lá no fundo Não consigo esquecer Espero que a vida te ensine a viver Talvez lá na frente vai se